Uber pagará para você ficar em casa durante o isolamento social mas preste muita atenção não é para todo mundo infelizmente a Uber deu uma pequena sacaneada aí mas para muitos será uma boa notícia então assista esse vídeo até o final para saber se você tem ou não direito a receber alguma coisa por parte da Uber durante esse período de isolamento e para me ajudar a trazer conteúdo importante aqui no canal já sente o dedo no botão de like aqui abaixo e vem comigo Provavelmente se você fez alguma corrida ou ligou o seu aplicativo durante esse período de quarentena deve ter recebido uma mensagem ali no seu e-mail da diretora-geral Cláudia Woods da Uber aqui no Brasil informando que durante a pandemia do Covid-19, o auxílio que já existia e era restrito para os motoristas que contraíram a doença comprovada, será ampliado para mais uma parcela de motoristas, que durante 14 dias se beneficiará desse auxílio. Os motoristas que receberão esse auxílio são aqueles que fazem parte do grupo de risco, ou seja, aqueles que têm diabetes, bronquite ou qualquer tipo de doença respiratória. Então essa nova parcela de motoristas receberão esse auxílio. Mas é aí que está o pulo do gato, o motivo pelo qual eu criei esse vídeo. Presta atenção, só receberá o auxílio quem é comprovar, mostrar um atestado médico que lá está escrito que você tem que ficar isolado durante 14 dias, devido a fazer parte do grupo de risco, ou seja, se você simplesmente entrar em contato com a Uber, informando ali que você se enquadra nos critérios de recebimento e não ter nada que comprove isso, eles vão simplesmente bloquear a sua conta de imediato, pois esse é o procedimento que eles estão tomando para evitar a proliferação do Covid-19 e não vão te pagar esse desligamento. Ou seja, você vai ficar esses 14 dias bloqueado, não vai poder fazer corrida e não vai receber o auxílio. Então tome muito cuidado antes de entrar em contato com a Uber. Eu particularmente recomendo que você passe em alguma unidade de saúde e informe que você faz parte do grupo de risco. Fale também que você é motorista de aplicativo e que o aplicativo ali da Uber 99 solicitou um atestado que lá esteja escrito que eu tenho que ficar afastado durante 14 dias devido fazer parte do grupo de risco. Aí, tendo esse documento em mãos, aí sim eu envio ali para o aplicativo da Uber no campo de suporte que lá tem disponível e lá envio o documento e solicito o auxílio. Se você fizer... Antes disso, pode ter certeza que você só vai ficar bloqueado e poderá até mesmo ser bloqueado permanentemente por tentativa de fraude de acordo com a cláusula lá no contrato que permite que eles bloqueiem qualquer motorista por tentativa de fraude. E eu vou ser sincero contigo, eu já recebi dois e-mails de motoristas que foram bloqueados após tentar enviar essa solicitação de recebimento de auxílio do, do Covid-19 e foram bloqueados permanentemente porque tentaram fraudar fazendo uma despertinho ali. Mas eu acredito que você vai fazer tudo certinho e não vai ter problema caso envie o, ali, o seu atestado, faça tudo certinho, beleza? Uma coisa bastante importante também que eu gostaria de colocar nesse vídeo, é que a Uber está reembolsando a questão da, do álcool em gel, máscara e luvas, eles também ampliaram, agora você pode solicitar máscara e luva também, então se por acaso você precisar desses itens de segurança para trabalhar durante essa pandemia, é só você guardar a notinha fiscal ali e enviar para o aplicativo, ali na opção também que tem lá no suporte referente ao Covid-19, e lá você envia a nota fiscal e eles te reembolsam até o ao valor de 20 reais, beleza? Então é isso. Eu, particularmente, fico muito triste com essa notícia. Por quê? Porque eu sei que tem muitos motoristas que não fazem parte do grupo de risco, mas tiveram que parar as suas atividades, porque tem familiares que fazem parte do grupo de risco. E para evitar levar essa doença para casa, eles optaram em ficar também em quarentena para não contaminar os seus familiares. E não poderão, até este momento, receber o auxílio que este grupo de motoristas estão recebendo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar entrar em contato com a Uber nessa manhã aqui do dia 16 e vou tentar fazer com que eles abram uma exceção para esse também grupo de motoristas que estão em casa devido a esse tipo de problema. Pelo menos ali tentando liberar para aqueles que são familiares de primeiro grau, tipo, aquele que parou porque tem pai e mãe em grupo de risco. Caso positivo, eu vou trazer um outro vídeo aqui no canal para poder informar vocês, beleza? Eu espero que essa informação tenha te ajudado de alguma forma. Então, compartilhe com todos os seus amigos, mande aqui nos comentários se você gostou ou não dessa notícia, se inscreva e ative o sininho para não perder nada de novo que eu posto aqui, beleza? E olha só que bacana, ó